Olá aluno, bem-vindo à disciplina de Redes de Computadores, do curso de Licenciatura em Informática na Modalidade à Distância. Meu nome é Rafael Silva Guimarães, sou formado em Sistema de Formação, especialista em Gestão de Projetos e mestrando em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo, nas áreas de Redes Definidas por Software, Internet das Coisas e Redes de Sensores. Trabalhei durante mais de 10 anos como consultor para soluções baseadas no sistema operacional Linux, tais como servidores DNS, e-mail, firewall, proxy, DHCP e roteamento avançado, utilizando BGP e OSPF. Atualmente, sou professor efetivo do Instituto Federal do Espírito Santo do Campus Cachoeiro de Itapemirim lecionando basicamente as disciplinas de Orientação a Objetos 1, Administração de Redes e Técnicas de Programação para os cursos de Sistema de Informação e Técnico de Informática. Nessa nossa disciplina, vocês conhecerão os aspectos teóricos relacionados à rede de computadores. Iniciaremos nosso estudo abordando os conceitos básicos de rede de computadores. E, em seguida, estudaremos a fundo as funções específicas de cada camada que é envolvida na comunicação entre os dispositivos. Então, essas camadas são física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Teremos duas avaliações e diversas tarefas envolvidas nessa disciplina. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base principal o livro de redes de computadores, disponibilizado pelo SEAD e como complementar os livros de rede de computadores dos autores Curoso e Tannenbaum. Além desses materiais, iremos disponibilizar videoaulas, disponibilizadas por diversos autores e que serão selecionadas como material de apoio para os seus estudos. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, uma vez que o sistema seguirá uma data e hora limite para o envio das tarefas e apenas serão postergadas por motivos pertinentes para que ocorra tal alteração. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a todos vocês!